Fazer igual o Kiko, vamos lá então, eu dou uma preparação. What's up, learners? How are you doing today? Junior Silveira aqui falando com mais uma vez a visita aqui no canal do maravilhoso Ulisses. E aí, Júnior, obrigado pelo convite, cara. Eu que Sim. agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Pô, cara, é um prazer imenso receber você aqui mais uma vez no Cai Com uma Luva. Então. Você que não conhece o Ulisses, que eu acho que é improvável. Vai Ulisses, manda ver, apresente -se. Ulisses Carvalho do Tecla Sap. Ulisses tem um canal muito legal de inglês e além do blog Tecla Sap, é a autoridade máxima de blogs de inglês no Brasil. É o primeiro, né? Primeiro, primeiro já tem mais de 20 anos que eu hum. publico dicas de inglês na internet. E eu já usei muito o Tecla Sap. eu uso inclusive, né, pra de repente tirar alguma dúvida de última hora, enfim. Então, recomendo que você também faça o mesmo. Se inscreva no canal do Ulisses, conheça a tecla SAP, que é brilhagem total. Hoje, Ulisses e eu, nós vamos falar sobre três palavras que têm vários significados diferentes no inglês. É, às vezes você tem uma palavra ali, você acha que é aquilo. Mas, de repente, você está ouvindo essa mesma palavra em outro contexto, com outro significado. E acho que a mensagem principal é se acostumar. Uhum. Esse fenômeno se chama polissemia. É né? uma palavra Deus. que tem mais de um significado. Parece, polissemia. Parece uma doença isso daí. <risos> do que, que ele morreu de polissemia? <risos> polissemia, meu Deus do céu. Não, mas é o seguinte: polissemia, isso mesmo, vários significados. E a gente tem na língua portuguesa também palavras com mais de um sentido. Você não deposita dinheiro no banco da praça. Entendeu? Não sai chupando essa parte da camisa. Ah, <risos> mano, é verdade. Então, está cheio de palavra polissêmica em português também. E a gente não se preocupa e pergunta, ah, mas como é que eu vou saber quando é um quando é outro? O contexto, né, a situação toda é que vai definir. A gente vai ver três, mas existem muitas outras. Claro. E as definições que a gente vai dar aqui também não esgotam o um assunto. Para uhum. saber mais, uhum. é só checar o um dicionário online Exato. e ver todas as definições das palavras. Autonomia no estudo. Ah, isso é importantíssimo primeira palavra é a palavra can. Can. Yes, we can. <risos> Opa, o, primeiro, mas... o primeiro uso da, da palavra mais comum é o verbo modal, can, né, que indica é, capacidade, competência, conhecimento. E você já deve estar tá acostumado, já deve ter usado o can Sim. em várias situações. Só que can também é substantivo. O primeiro deles é lata, nos Estados Unidos. Lata. Né? Lata nos Estados Unidos é can uh -huh. também. Vale para uma lata de spray, uh -huh. vale para uma lata de lixo, né? Trash Sim, can. Trash can. can. E can. refrigerante, né? Também. Isso, exatamente. Uh -huh. Existe também uma gíria para você se referir ao banheiro, uh -huh. que é justamente can, the can. To hit the can seria ir ao banheiro. Uh -huh. Uma gíria assim bastante informal. Informal. Can também é gíria para significar presídio, cadeia. Quem ah, é? Outro, é, pequena, é né? E tem outros significados também, a palavra é que você vai consultar no dicionário para saber mais. Então nem sempre can, você vai entender como lata, tá? poder, ou alguma coisa de capacidade, conseguir. Fica esperto, garoto. Flor é piso, chão, esse é o significado Sim. mais comum que as pessoas conhecem. Uhum. Mas flor também pode significar pavimento, o andar, o sétimo andar, seventh floor. Né? num prédio. Isso. Story também outra outra palavra polissêmica que story além de história também significa pavimento, significa Olha andar. Só. Seven, stories. seven stories. Então é. o edifício tem seven stories, seven uhum. floors. Seven stories. Ah, é por isso que na a casa de dois andares, um sobrado, hum. é two-story house. Exato. Né? Two-story hum. house. Exato. Muito bem. Posto de conhecimento, esse cara é. aqui do lado. É, é, imagina. <risos> Flor também é pregão na Bolsa de Valores. Hoje em dia você não tem mais esses pregões a viva voz, como se chamava antigamente. Uhum. Aquela gritaria, compra e vende de ações. Hoje é tudo Sim. feito praticamente é, no computador, né? Tudo feito eletronicamente. Mas o termo permaneceu, porque era ali, naquele piso em que as negociações aconteciam. Uhum. Floor também significa palavra, uma assembleia, né? uma pessoa dá a palavra a outra, dizendo assim, I'll give the floor to Mr. Tarada. Isso é geralmente é uma assembleia no linguajar mais formal, no dia a dia não se fala assim evidentemente. É, exatamente, mas formalidade, formalidade, galera. E a última palavra, Ulisses, é a palavra glass. Glass. Glass. Outra loucura também. Pode ser vidro, pode ser copo, mas o um copo de vidro, evidentemente. Porque claro. o copo de papel é cup, paper cup. Paper cup. Né? Que também, cup, pode ser xícara. Exatamente. Né? Taça. De Exatamente. Olha lá, outra palavra né? mesmo, um boa é, né? Copa, né? Título Copa. World Cup, Copa do Mundo. Isso. É isso. World Cup. Isso. Mas a gente desviou, o negócio era Glass. Era Glass. Falta <risos> pro Glass aí. Então, Glass pode ser vidro <risos> e pode ser copo. Uh -huh. E na expressão Looking Glass, Looking Glass é espelho. Looking Glass. Então, a recomendação final é essa. Procure entender o contexto. Não vá acreditando logo naquela primeira acepção da palavra que pode ser que ela esteja empregado ali com um outro sentido, então tenha calma, uhum. leia a frase toda, leia o parágrafo todo para você saber se glass ali é vidro ou é copo, se floor é piso ou é a palavra, é alguém pedindo a palavra uhum. e can se é lata, se é banheiro, se é cadeia uhum. ou se é o, o, yes, o we can. yes we can. Ulisses, foi um prazer ter você aqui no meu canal, thank you very much my friend. My pleasure. E tem mais um vídeo meu lá no canal do Ulisses, lá no teclasap. Tá aqui embaixo o link na descrição pra você lá. Se inscrever e me assistir lá. Porque vai ser um vídeo muito épico. Até já. <risos> e lembre-se todos... See you around. Vai. Garoto, muito bem. E Tabs?